Olá, hoje irei ensinar a como salvar um documento no Word. Há duas maneiras para salvar um documento. A primeira delas é clicar nesse pequeno disquete no canto superior esquerdo da tela ou apertar no teclado as teclas Ctrl e B ao mesmo tempo. Em seguida, escolher o local para salvar o arquivo. digitar o seu nome e clicar em Salvar. A segunda maneira é clicar em Arquivo, no canto superior esquerdo, clicar em Salvar como, Procurar, nomear o arquivo e escolher o tipo, podendo ser o Word, PDF, entre outros, e clicar em Salvar. É isso, muito obrigada!